Esse rapaz que tanto parodia, com tanta ironia, pra desacralizar as crenças e os conceitos, tabus e preconceitos. Na crítica dá um jeito de se distanciar. Que a cena manda beijos pra todos os detratores, reúne seus rancores pra nele se inspirar. A minha mãe falou que o é um petista que é perigoso, que a escola sem partido pretende eliminar. E o meu pai me avisou que a esquerda não se engana. Paródia da semana, já tentaram escrachar Quem é esse rapaz que tanto polemiza Que tudo satiriza pra problematizar O conservadorismo e o identitarismo Com todo o seu cinismo, ridicularizar Cuidado aí vem ele, é um trans, é um blackface Cancela a aula do professor Rafael Cancela a aula do professor Rafael